E agora, Celso Vernizzi. O aumento do tempo. Olá, amiga. Olá, amigo. Outra frente fria está se formando aí. Vem por aí, junta com aquelas áreas de instabilidades. E lá na foto do satélite dá para se ver que ela instabiliza principalmente o litoral de São Paulo. Hoje, períodos de melhoria. Tempo de calor, porque esquenta sempre quando uma frente fria está para chegar. E as temperaturas passam dos 30 graus com facilidade no interior, chegam a 28 graus no litoral. Litoral que pode ter chuva a qualquer momento, começando pela divisa com o Paraná e avançando durante o dia... Para todo o restante das praias até o Rio de Janeiro Situação de instabilidade a qualquer hora, portanto As temperaturas máximas amanhã ainda elevadas Clima abafado, mas caem no sábado e no domingo Nas marcas máximas Não tem frio, mas tem umidade E os ventos fortes a partir de hoje Em vários momentos Vão dar aí uma sensação de abafamento e também trazer a possibilidade de temporais com granizo à tarde para o interior. Para o litoral, portanto, sair de guarda-chuvas. No interior, a qualquer hora da tarde. No litoral, a qualquer hora a partir do meio da manhã, começando pelo litoral sul. Grande abraço! O